Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ortopedia geriátrica. Nós da OrtoClean fazemos um trabalho muito direcionado em relação à ortopedia geriátrica. As pessoas confundem muito o que é um médico geriatra e o que é um ortopedia, ortopedista geriátrico. Na ortopedia geriátrica, a gente procura ver o paciente como um todo, procurando não só tratar a dor do paciente, nós procuramos saber da onde vem a dor, os motivos que essa dor vem causando essa dor. Procuramos ver o paciente como um todo e não somente tratar a patologia ortopédica dele. Quando podemos resolver o problema do paciente, é, resolvemos já aqui no consultório. Quando trata-se de casos mais graves, onde o paciente vem apresentando um problema cardiológico, endocrinológico ou até problema ginecológico, no caso das mulheres, a gente procura orientá-las direitinho e encaminhá-las para o seu médico de volta para poder continuar tratando a sua patologia de base. A ortopedia geriátrica, ela olha muito o paciente é, dentro de um todo, pensando na sua massa muscular, pensando na sua qualidade óssea, para que ele tenha uma qualidade de vida no futuro que, ainda, que ele possa ter para frente. Então, dentro da ortopedia geriátrica, nós procuramos é, tratar o paciente com muito carinho, com muita dedicação, orientando não só o paciente, mas orientando também a família. A gente procura vê-lo como massa óssea, massa muscular, orientamos exercícios físicos corretos. Então procuramos, enfim, dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, onde ele pode caminhar, onde ele tem sem dor ou com menos dor, onde ele pode ter uma vida social mais tranquila, onde ele pode participar mais da vida familiar, social, com menos dor e com mais qualidade de vida.